com a melhor equipe de reportagem da TV brasileira. Tudo bem, uma boa noite a todos, um dia muito especial para a torcida do Flamengo, há três anos o Everton Ribeiro chegava à equipe da Gávea, era o um novo reforço do Flamengo, ele que se tornou um dos principais jogadores dessa equipe vitoriosa de 2019, inclusive foi convocado para a seleção brasileira, então o torcedor rubro-negro comemorando três anos de Everton Ribeiro vestindo a camisa rubro-negra. Uma outra informação em relação à possível saída do Jorge Jesus nesse momento, que é muito falado na imprensa portuguesa, por conta da situação difícil que vive o Bruno Laje atual comandante do Benfica, mas o nome do Marco Silva é, português, ex-treinador do Everton é o nome mais forte, o Jorge Jesus seria uma espécie de segunda opção para esse momento, até por conta da dificuldade em uma possível negociação para o retorno do mister ao futebol português. E uma outra informação a última em relação ao Peris da Mota foi noticiado na manhã de hoje a renovação automática dele com o Flamengo explicando rapidamente, o Peris da Mota chegou ao Rubro Negro é, em julho de 2018 com um contrato de 4 anos, mas por ele ser estrangeiro, o período máximo para registro pode ser de apenas 2 anos, então o Flamengo fez é, esse registro de apenas 2 anos e automaticamente, quando esse período acabou, foi finalizado, o contrato do Pires da Mota foi automaticamente renovado, uma situação de praxe envolvendo jogadores estrangeiros. Novidades do Flamengo para vocês, um abraço! Olá amigos dos canais Fox Sports, nesta quinta-feira, os jogadores do Palmeiras se reapresentaram na academia de futebol para continuar os testes físicos, fisiológicos e bioquímicos. Pela primeira vez, todos os atletas participaram das atividades, incluindo o atacante Dudu, que faltou no treinamento da última terça-feira, depois de ter sido acusado de agressão por parte da ex-mulher dele. E também o zagueiro Gustavo Gomes, que estava com dificuldades para retornar do Paraguai. Ele conseguiu chegar a São Paulo e participou então do treinamento desta quinta-feira. A única ausência foi a do técnico Vanderlei Luxemburgo, que passou por uma cirurgia na vesícula. O procedimento foi muito bem sucedido. Vanderlei Luxemburgo está se recuperando bem, continua internado, deve ter alta hospitalar nesta. Esta sexta-feira e na semana que vem, o Vanderlei Luxemburgo deve voltar normalmente às atividades na academia de futebol. Em Corinthians, dia de apresentação. Em uma entrevista coletiva virtual, o atacante Jô foi apresentado. Essa é a terceira passagem dele pelo timão. Jô se mostrou totalmente tranquilo com relação ao seu ex-clube, o Nagoya Grampus do Japão. O time japonês vai à FIFA porque alega que o contrato de Jô foi por justa causa. Jô falou também sobre atuar ao lado do argentino Boselli. O atacante argentino foi titular em 12 nas 14 partidas do Corinthians sob o comando de Thiago Nunes desde João disse que não vê problemas em atuar ao lado de outro centroavante diária. Inclusive, o João falou que já teve uma conversa com o técnico Thiago Nunes e que o jeito ofensivo que Thiago gosta de armar a equipe pode ajudá-lo a fazer muitos gols nessa passagem pelo Corinthians. Olá, um abraço para você e a todos. Amanhã o Vasco vai receber a fiscalização da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro. Essa semana já teve uma visita da Prefeitura no estádio de São Januário, onde o time treina. É sobre os protocolos de segurança que foram estabelecidos pelo município para saber se os clubes do Rio de Janeiro estão cumprindo. Não houve nenhum problema no departamento de futebol, mas o Vasco vai ter que fazer algumas adequações no patrimônio, ou seja, dentro do estádio de São Januário. Mas, segundo o clube, são coisas simples. A retirada da cabine de desinfecção, por exemplo, que segundo a prefeitura não foi aprovada pela Anvisa, e também o abastecimento dos dispensadores de álcool em gel. Alguns estavam vazios. E a instalação desse equipamento também em alguns locais do estádio onde não existiam. Também vai ter a troca de alguns containers de resíduos e a substituição de lixeiras por pedais para evitar o uso das mãos. O clube de Disse que é uma coisa simples, já está providenciando e amanhã estará tudo ok para que o estádio seja liberado para o jogo desse domingo contra o Macaé às 4 horas da tarde.